Aqui, pessoal o modelo que a gente vai fazer hoje aqui no canal é um tubinho super simples de fazer molde disponível no site do 36 ao 56 Para fazer ele você vai precisar deste neoprene que vocês encontram no site do saia de saia então chega de conversa e vem comigo fazer esse tubinho aqui que é o mais fácil aqui do youtube hein bom então pra gente começar esse vídeo vocês gostam de tutoriais bem fácil né e esse daqui, ele é muito simples A gente vai usar apenas o molde dessa parte da blusa Que tá disponível no site, tá? Do 36 ao 56 Você vai tirar a medida do seu quadril e dividir por quatro. Então, é, eu não vou colocar margem de costura Porque eu quero que o vestido fique justinho no corpo Então, pega a medida do seu quadril e divide por quatro. Você vai pegar dois dedos aqui, olha Da onde parou a blusa E vai colocar essa medida aqui dividido por 4, no meu caso, 18 centímetros. Então, olha, eu parei aqui a blusa, certo? A gente vai cortar tudo junto, tá? Então, eu parei aqui a blusa, aqui, olha, eu risco, então, a medida do meu quadril, ó, que tá dando aqui, aí eu dou daqui, eu dou uma leve entradinha, e aí eu desço reto... Até a altura que você vai querer que fique esse vestido no, no, A altura não, desculpa O comprimento que você vai querer que esse vestido fique em você, tá? Eu vou fazer pra mim esse vestido Eu quero ele um pouquinho mais comprido Eu vou fazer ele com 90 centímetros Então daqui até a parte onde eu quero ele com 90 centímetros Eu desço reto É que vocês não vão conseguir ver Deixa eu pegar a régua aqui, gente vocês não vão conseguir ver porque o giz que eu tenho ele é azul Vou virar ali só pra vocês verem Então ele fica até aqui, olha Reto e aí aqui a gente corta Você vai cortar duas partes iguais, frente e costas E depois a gente vai cortar a manga, tá certo? Então agora é só cortar A gente vai cortar agora a manga, tá? Ó, meu tecido tá na dobra aqui, dobrado apenas uma vez, eu vou dobrar ele ao meio e já vou tirar as minhas duas mangas, vou colocar aqui, olha, a dobra do tecido, tá vendo? Aqui é a dobra do tecido e já vou cortar aqui as duas manguinhas. Bom, pessoal, vamos montar o vestido. Super simples esse vestido, hein? Rapidinho. Vamos colocar, então, lado direito do tecido com lado direito do tecido, frente e costas. E vamos passar uma costura, olha, somente pelas laterais. Aqui a parte da manga e essa parte de cima vai ficar aberto por enquanto. Vamos pegar a parte da manga e fechar também. Vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e fechar aqui a lateralzinha da manga e aí sim você já pode encaixar a sua manga aqui gente essa manga ela é muito simples porque ela é reta então não tem segredo é só você vir aqui olha vai estar tá costuradinha né vai estar tá fechadinha aí você vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido tá fechadinha lembrando isso e aí, você vai costurar. Nós vamos pra máquina agora, vocês vão ver que eu vou fechar esse vestido super rapidinho. E aí, a gente vem com o acabamento aqui da parte superior e da manga. Pessoal, montei aqui, então, o vestido. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar pra vocês, vocês viram que eu costurei na overlock. Mas, gente, se você não tiver overlock, não tem problema. Vocês podem passar na máquina normal, no ponto reto. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiz a barrinha na máquina reta. Ó, não passei na overlock, só virei uma vez e passei na máquina reta. No ponto, ó, reto, tá vendo? Só que você vai ter que usar aquela agulha de cabeça dourada que eu já falei aqui pra vocês, que é apropriada pra costurar malha. Ó, essa parte aqui do vestido vai esticar. Aí, você vai falar, Josi, mas então você teria que passar o ponto zigue-zague. Não, gente, ó, ó, olha isso. Não arrebenta, tá certo? Ó, pode tranquilo, ó. Ele não arrebenta o ponto, tá? Então, não tem problema se você não tiver overlock. Você pode passar todas essas costuras que eu passei na overlock, você pode passar na máquina reta. Lógico que aqui dentro, se você passar o ponto zigue-zague na máquina reta, fica bem melhor, tá? Ele dá uma boa reforçada. Mas ali embaixo, não tem como, né, gente? Pra fazer a barrinha. E vocês viram que eu puxei e não arrebentou. Ó, tá aqui, ó. Não arrebenta, gente. Dá pra costurar assim. O que, que eu já fiz aqui, então? Olha, eu coloquei aqui a manguinha, tá? Eu não mostrei porque é o mesmo processo que a gente vai fazer aqui no decote, tá? Você vai medir o seu decote. Vamos supor que esse decote esteja, esteja com, sei lá, 60 centímetros. Você vai cortar ele com 56 centímetros, de, de 4, ó, de 2 a 4 centímetros menor você vai cortar uma tira, na largura que você preferir, não cortem muito larga, porque também não fica bacana, né? Ó, então eu cortei uma tira, tá vendo? Vou dobrar ela, né? Porque ela já vai dar aqui, ó, eu cortei um pouquinho menor, tá vendo? E aí a largura é, fica a seu critério, olha. Eu cortei nessa largura, como eu vou passar ainda uma costura aqui, né? Vai ficar um pouquinho menor. Eu vou pra máquina e vou fechar essa tira aqui, ó. Só passar uma costura aqui. Fechar ela. Aí, essa costura vai ficar no meio das costas, tá? Então, só vou fechar ela e eu já venho aqui pra gente colocar essa parte do acabamento. Então, fechei aqui a minha tira. Essa costura vai ficar na parte das costas. Vocês viram aí que quando eu tava cortando o vestido, eu dei uma leve entradinha na frente. Você vai achar meio costas, meio frente e... A lateral aqui dos ombros E vai fazer aqui, vai achar os quatro pontos na sua tira também, olha Costas, frente e as duas laterais Aí você vai virar aqui com a sua tira Você vai dobrar ela, né? Vou colocar aqui, então, a costura Eu vou colocar aqui nas costas, olha Então, você vai colocar lado direito do tecido Com lado direito do tecido Cadê que eu marquei aqui, ó? Gente, se você já colocou elástico, é a mesma coisa que colocar elástico, tá? Ó, aí vou finetar aqui lateral. Frente. Que eu não tô achando onde eu fiz a marcação, Uma ah, beleza. Deixa eu colocar aqui a lateral, que a lateral já tá aqui o risquinho. E na frente, cadê o risquinho que eu fiz, meu Deus? Ah, tá aqui. Tá? Agora é só ir pra máquina overlock ou máquina reta, depende da máquina que você tá usando... E passar uma costura aqui, olha, juntando tudo, tá? Eu vou passar na overlock e aí eu volto já com o vestido finalizado, ok? Então, tá aqui, costurei, olha. Só passei uma costurinha aqui, deixa eu cortar essa linha já. Tá vendo? Super rapidinho, gente. Garanto que é o vestido tubinho mais fácil que vocês vão ver. E lógico, com o molde disponível aí no site do 36 ao 56, tá certo?